Bem, é, comecei a gravar agora, a gente começou a gravação, então, a partir de agora, vai ser a, a explicação do conteúdo, né? Então, essa apresentação aqui que eu vou fazer vai falar da história da pop art, os antecedentes, os conceitos e a sua influência no século 21, né? Na contemporaneidade, nos dias atuais. É, eu fiz uma, um compilado bem bem básico sobre esse período histórico né, da arte. É, vão, vocês vão notar que tem uma, uma, um contexto bastante ligado à cultura do Ocidente, né? porque esse estilo vai surgir no mundo ocidental, mas no finalzinho vou tentar fazer uma, um debate crítico aqui sobre isso também, né? Bem, vamos lá então. Então lembrando que essa aula aqui vai estar disponível também no canal do YouTube aí nas próximas horas. Vamos adiante. Bem, aqui é um, um resumo, né? na verdade uma guia para a gente se, se uh, situar nesse período. Então tem algumas informações que são muito, muito importantes da gente... É, ter em mente, né? são pequenas anotações que é importante para a gente é, estudar esse, esse tema, né? esse assunto, e para que a gente possivelmente consiga aprofundá-lo depois. Então, quando é que surge esse período da arte é, pop? Bem, para a gente entender o que é a pop art, a gente primeiro precisa é, saber, né, conhecer os antecedentes, ou seja, o que veio antes, o que surgiu antes da pop art e o que levou esse estilo a, a, a ser criado. Bem, é, na imagem anterior, né, a imagem da capa dessa aula de hoje, a gente tem uma, uma breve noção do que se trata a pop art. Então, é uma, é uma estética nova, é uma estética que preza por uma crítica à própria arte, certo? Isso já é uma característica da arte moderna, ou seja, a arte fala da própria arte. Mas tem é uma novidade muito grande na, na, nesse estilo novo, que é a, a digamos assim, a apreciação do mundo moderno, principalmente desse mundo pós-guerra. E a gente vai tentar entender né, esse contexto. Qual é esse mundo pós-guerra? É o mundo pós-guerra da primeira e da segunda. Né? Especificamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foram os países que deram surgimento a esse estilo chamado pop art. Bem, então uma estética aparentemente agradável, né, com cores vibrantes, tem uma inserção dentro da linguagem da cultura de massas, isso é importante sempre lembrar. Essa cultura de massas ela vai ser bastante amplificada na nos Estados Unidos, né principalmente. Inclusive, vai haver uma, um movimento muito grande depois da, da Segunda Guerra por uma afirmação desse jeito americano de viver, que é chamado também... American Way of Life isso é muito recorrente né? é muito presente em estudos é, em críticas sobre é, a cultura norte-americana enfim né? então a gente já tem aqui algumas informações para a gente se situar a respeito desse estilo continuando aqui né? A, essa parte dos antecedentes esse estilo da pop art ele vai vindo né, ele vai surgir é, no período pós-guerra, como eu já falei, mas ele vai também surgir diante é, da reação contrária a um estilo que nasceu também nos Estados Unidos chamado de expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato, como o próprio nome já está dizendo, né, sintetizando, é um estilo que... É, foi muito popular nos Estados Unidos na década de 40, né, 50 também. E é, se caracterizou uma liberdade do artista em explorar as, o, seu próprio, o seu próprio imaginário, explorar a técnica, os materiais, né, e a, promover um trabalho bastante gestual. A gente vai ver daqui a pouquinho dois exemplos de artistas, que é o Pollock, que está aqui na, na descrição, né? e o de Kunning William de Kooning, os dois são americanos bem uma outra influência né um outro antecedente na verdade da arte pop ou pop art é o resgate do dadaísmo não no sentido da forma né que o dadaísmo ele pregava justamente a destruição dos dos referenciais clássicos clássicos da arte né mas a arte pop ela vai se, se basear no dadaísmo no sentido de é, desmistificar algumas questões da arte, como, por exemplo, tratar de temas, uh, uh, temas valorosos. Como assim? Né? Temas que foram muito caros ao, ao expressionismo abstrato, por exemplo, como a subjetividade do artista. Essa coisa da arte dizer algo que é, é específico do indivíduo que produz. Então, pode ser uma angústia, pode ser um sentimento né, que é expressado na própria obra, às vezes em termos de imagem, às vezes em termos de gestualidade. Como assim? Deixa eu adiantar só um pouquinho para a gente entender isso né, melhor. Por exemplo, esse aqui é o Jackson Pollock. É um artista desse movimento do expressionismo abstrato. E vocês já devem ter visto assim, né, alguma coisa na internet falando sobre esse artista. Ele não é tão desconhecido. É, e percebam que o que é que ele faz na tela? Ele é, ele joga a tinta diretamente no quadro. Então ele não usa pincel. Ele faz manchas jogando a própria, a, diretamente a tinta né, da lata para a tela. Então, é como se não tivesse, digamos assim, a vontade né, do artista ali, objetivamente falando, né, de produzir uma imagem, uma imagem reconhecível. Então, a gente percebe algo abstrato. E é, longe, né, longe de... De trazer aqui uma, uma, um debate sobre se é, se é ou se não é arte Que não seria o tema dessa aula de hoje né? Mas muito longe disso, o trabalho do Pollock expressa, digamos assim, o universo do próprio artista né? é, Então o seu interior, a sua angústia é, existencial, enfim por que isso? Porque essa, esse estilo ele vai surgir também, depois da Segunda Guerra Mundial, num contexto onde os Estados Unidos tinha, né, é, vinha vivendo um período de é, reconstrução social, reconstrução econômica, reconstrução da vida cotidiana das pessoas. Então esse estilo ele representou durante um tempo essa inquietação da, da, da sociedade né, lá nos Estados Unidos lembrando que depois da segunda guerra mundial digamos assim o centro de produção artística é, no ocidente vai sair da Europa né Principalmente Paris que era o grande berço né da arte do ocidente como a gente viu é, estudando Barroco estudando o neoclassicismo por exemplo e depois da segunda guerra né os Estados Unidos sai sai como um dos países é, grandes grandes vitoriosos. Mas mesmo assim eles tiveram que se recuperar, né? Se reconstruir muita coisa. Teve também a questão da crise de 29. que também contribuiu muito para essa essa depressão, né, social, em vários aspectos, que as pessoas não tinham condições financeiras de realizar seus sonhos, né, nesse período. E o Polo, que o trabalho do Polo que vai vai surgir como uma espécie de representação dessa angústia, por assim dizer. Né? Tem outro artista também, né? vou falar daqui a pouquinho, que é o De Kooning, que ele também expressa um pouco isso, essa angústia. Mas vamos voltar aqui para os slides anteriores. Então, eu falei da reação ao expressionismo abstrato. Né? A pop art vai negar, digamos assim, a, a estética desse estilo do expressionismo abstrato vai se basear nesse resgate da arte dadaísta, no sentido de realmente desconstruir algumas narrativas, como essa do expressionismo, expressionismo abstrato, né? ou seja, aquelas narrativas da arte moderna, que a gente viu na aula anterior, das vanguardas, elas vão ser negadas pela pop art. E essa negação da pop, da pop art né? vai fazer surgir uma nova era, dentro da história da arte que vai ser a arte contemporânea. Então a gente pode considerar que a pop art é o elo né, entre a arte moderna e a arte contemporânea. Então ela tem digamos assim as primeiras é, as primeiras manifestações do que seria e do que a gente hoje entende por arte contemporânea. Né? Então como falei no começo ela também se utiliza da cultura de massa, que vai surgir no pós-guerra, a gente vai entender um pouco mais isso, né, é, mais para frente, e também tem uma contribuição muito grande da recuperação da economia norte-americana nessa época, década, década de 50, década de 50 e 60, na verdade, né, muito mais na década de 60 nos Estados Unidos, porque a gente vai entender, a gente vai... É, ver que a pop art ela surge como um estilo identificável na Inglaterra, em 1952, com um grupo chamado Grupo Independente. É um grupo de artistas que vai começar a produzir é, obras com colagens, com pinturas, é, com imagens pegadas em jornais, isso também é uma influência da, do dadaísmo. Né? Então, esse Grupo Independente tem um artista chamado o Richard Hamilton, que a gente vai ver mais à frente, que uh, vai, vai inaugurar um estilo novo no universo da arte do mundo ocidental. Né? Então, esse estilo novo vai ser baseado na cultura de massas, na cultura que as pessoas veem no cotidiano, nos jornais, nas revistas, no trabalho, em casa. Então, tudo que está relacionado à televisão, ao rádio, é, à publicidade, esses elementos do cotidiano vão ser trazidos para o universo da arte. Okay? E esse termo, né, pop art, ele vai ser criado por um crítico uh, inglês chamado Lawrence Alloway, na década, na década de 50, né, mais ou menos ali no ano de 52, 53. E com esse grupo independente, né, a influência desse grupo independente vai uh, repercutir nos Estados Unidos. Então a gente vai perceber que a pop art ela vai ganhar muita força ali no nesse país. Vamos seguir? Pessoal, é, como eu não consegui resolver a questão do chat aqui no no Teams, eu sugiro que vocês, caso tenham dúvidas, que abram o microfone e perguntem a qualquer momento, certo? Bem, vamos lá. Eu reuni aqui alguns fatos interessantes para a gente entender um contexto da época nos Estados Unidos. A gente vai chegar no Brasil daqui a pouquinho, né, lá para o finalzinho da apresentação, para a gente entender o, o contexto da, dos Estados Unidos na época, década de 50, que vai ser ali, digamos assim, uma preparação de um contexto para o surgimento da pop art nos Estados Unidos, certo? Então, tem aqui alguns fatos curiosos. Em é, 1950, o presidente Truman anuncia que seu país pode utilizar a bomba atômica no conflito da Coreia. Então, nessa época, estava rolando a guerra das Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e os Estados Unidos se colocaram contra a Coreia do Norte. E nesse contexto, esse presidente, né, o presidente Truman, ele, é, ele vai, ah, digamos assim, informar, que os Estados Unidos poderiam jogar uma bomba na Coreia do Norte. Então isso causou causou um, um desconforto é, diplomático muito grande na época, onde é, os jornais, né, as revistas da época começaram a especular sobre isso, né, esse poder bélico norte-americano sendo uma ameaça internacional. É, Bem, a segunda informação, né, aqui na década, no ano de 52, a primeira bomba de hidrogênio é detonada pelos americanos nas Ilhas Marshall. Então, por que essas duas informações sobre bombas? A gente vai perceber que nessa década de 50, os Estados Unidos já tinham assumido uma liderança é, em termos de armamentos, em termos de é, poderio bélico, né, para... Mesmo depois da, da, da Primeira e da Segunda Guerra, né, na verdade, os Estados Unidos saíram muito muito vitoriosos, muito reforçados, né, muito mais poderosos do que antes. Então, eles investiram muito in, nisso, né, em armamento bélico, em questões ligadas à estratégia de guerra, para se armar contra qualquer possível ameaça. né. Mas, na verdade, parece que qualquer coisa é uma ameaça aos Estados Unidos hoje em dia. É, isso também trouxe um essa, esse fato né da bomba de hidrogênio se detonada nesse ano de 52 trouxe um desconforto muito grande internacionalmente falando e por que isso é importante para o cenário da arte porque isso vai repercutir no cenário artístico também né essas informações elas repercutem também então os artistas vão se sentir é, em um ambiente onde o humanismo ele não ele não está sendo privilegiado, pelo contrário, né? Então esse contexto de de guerra, né? Vamos lembrar que também existia uma um conflito político com a Rússia é, e os Estados Unidos que deu origem à Guerra Fria que durou décadas, também é dessa época, né? Em 56 acontece uma manifestação contra entrada do primeiro estudante negro na Universidade do Alabama. Então, isso é um fato bastante marcante na sociedade americana, que, desde a sua origem, teve na figura do negro algo como como como sendo uma figura inferior, né? Isso desde o período da, da escravidão e mesmo após a abolição, essa, essa, essa intolerância racial, ela foi bastante vemos é, assim, bastante enriquecida, né, nos períodos posteriores, enriquecidas no sentido de a, continuar havendo conflitos, certo? Então, um fato bastante curioso esse, uma manifestação racista contra a entrada do primeiro estudante negro na Universidade do Alabama. Então perceba que nessa, nesse período a arte ela não se mobilizava para esse, para esse público. Não se, bom, não, não se mobilizava é, amplamente, certo? Não havia, como hoje em dia tem, movimento amplo é, de conscientização sobre é, mostrar a arte negra, por exemplo, como tem hoje. né? Então, vai ter na década de 80, a, né, só bem depois, um movimento organizado de artistas de vários países, sobretudo da África e da América Latina, para tentar mudar esse cenário da arte, que era bastante centrada no Ocidente, né? principalmente brancos, vindos da Europa e dos Estados Unidos, os colonos norte-americanos. 58, 1958, o primeiro satélite artificial americano é lançado ao espaço. Essa informação é importante porque mostra um investimento em pesquisa científica, que os Estados Unidos estavam fazendo na época. Né? Então, é, o país estava correndo atrás dessa liderança em, te em termos de tecnologia. Portanto, a gente percebe que um é, o é, um, é um país né, que vinha se mantendo é, poderoso em vários aspectos. E isso também vai se repercutir no cenário artístico. Por quê? Porque o mercado da arte, ele vai movimentar muito dinheiro, certo? E quem é que vai comprar as obras? Quem é que vai pagar por elas? São pessoas muito abastadas, né? Que tem assim, dinheiro para comprar obras de 100 mil dólares, né? 500 mil dólares, de forma muito muito fácil. Então, esses grandes magnatas da indústria automobilística, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na época, né? Que era uma indústria muito muito avançada, eles começaram a abrir centros é, culturais, é, eles se tornaram grandes colecionadores de arte, e é, essa toda essa elite é, vai movimentar o mercado de arte na época. E eles vão começar a comprar esses, essas obras desses artistas expressionistas abstratos, como Pollock, por exemplo. né? Eles vão começar a investir nesses artistas. Então, é uma, é uma rede né, que funcionou no sentido de contemplar o estilo que estava nascendo na época, que era o expressionismo abstrato. Mas aí veio depois né, de um contexto favorável ao surgimento da pop art. Então, aí em 59, né, mais um fato sobre é, essa corrida tecnológica, 59, sete pilotos militares são escolhidos pela NASA para tornarem-se tornar os primeiros astronautas norte-americanos. Esse também é um, outro fato que contribui para a gente pensar que existia uma, um avanço científico muito grande, né, uma pesquisa muito grande, uma mobilização pela conquista do espaço, né, uma corrida pela conquista do espaço. E isso vai mexer com a... Com o inconsciente coletivo das pessoas, né? É um passo além fora, fora da, da, da órbita, né? Então isso abre margem para a influência de histórias, por exemplo, histórias em quadrinhos. Nessa época vão surgir vários personagens, né, novos no cenário das histórias em quadrinhos, não vou lembrar agora exatamente quais deles, mas vão ter alguns da Marvel, alguns da DC. Então, essa, essa explosão de histórias fantásticas, né, de histórias de ficção científica, a partir dessa conquista do espaço, vai trazer para a pop art um grande, um, uma grande referência, como a gente viu anteriormente né, na primeira imagem é, que abre né, a nossa aula de hoje. Então, tudo isso vai contribuir. É, uma coisa que eu não falei antes, né, logo no, logo no comecinho, deixei para falar depois, é que assim hoje a gente sabe que os Estados Unidos é uma é um país que é, privilegia muito a competitividade, né, a dinâmica e a velocidade dos processos. Então isso veio da onde? Quando é que surgiu isso? Né? Essa industrialização acelerada, essa globalização da cultura norte-americana, para o resto do mundo também, através do cinema. Então, isso vai surgir de um modo de vida, um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o estilo de vida que é, privilegia o um indivíduo, o né? um indivíduo independente, o um indivíduo livre. Então, esse indivíduo livre é muito simbolizado na, na figura da estátua da liberdade, por exemplo, né? simbolicamente falando, claro como um país livre, como um país onde é, qualquer sonho vale a pena. Então, essa filosofia né, de vida vai, vai, vai, digamos assim, ganhar uma grande força na virada da década de 50 para 60, quando a indústria vai começar a oferecer para as pessoas produtos em larga escala. E são qualquer tipo de produto, máquina de lavar, liquidificador, é, produtos enlatados, né, comida enlatada, então tudo vai virando muito mais, tudo vai ficando muito mais rápido e prático. Então essa praticidade aliada à velocidade vai caracterizar o jeito americano de viver. E esse jeito americano de viver vai ser, digamos assim, uma uma uma imagem, né, a ser vendida para outras culturas. Um dos países que vai absorver muito essa cultura, né, americano, é o Brasil. Na virada da década de 60 para 70, principalmente. Quando veio o milagre, milagre econômico do Brasil, né, nesse, nesse período aí de 70 até 75, mais ou menos, né. E aí a gente vai falar do Brasil daqui a pouquinho, mais, mais para frente. É, então, esse, esse, essa cultura de massas que veio com a publicidade, com a propaganda, com a indústria nos Estados Unidos, é, foi um grande uh, catalisador né, para que o, a pop art surgisse também. Na verdade, tudo, tudo isso da cultura de massa foi uh, uh, assunto da pop art. Vamos seguir adiante. Bem, já falei do Pollock, né? um pouco, como antecedente da, da pop art. E aqui é o de Kooning, William de Kooning, é também um artista norte-americano e a gente vai perceber que na obra do de Kooning ela tem uma uma, uma certa semelhança à obra do Paulto porque ele faz ele trabalha o abstrato né como essa imagem da direita cores vibrantes ele trabalha a tinta na própria tela e a gente não reconhece uma figura né é bem abstrato na figura da esquerda a gente até reconhece que tem ali uma figura humana talvez uma mulher né mas, mesmo assim, é uma é uma pintura que tem uma gestualidade muito agressiva e não define os volumes do corpo. Então, tem ainda uma forte influência das vanguardas europeias, do cubismo, do abstracionismo, certo? Então, essas influências de vanguarda vão ser muito valorizadas pelo expressionismo, pelo expressionismo abstrato, mas não vão ser tão valorizadas pela, ó, pela pop art, né? com exceção do dadaísmo, que vai ser uh, bem recebido pelos artistas pop. Né? Bem. E aí, é, como é que surge essa ideia de pop art? Né? Vai surgir na Inglaterra, na década de 50, como eu falei antes, né? aqui faltou aqui uma informação, aqui era para estar escrito grupo independente, mas eu já escrevi nos slides anteriores, o que é que acontece? É, essa imagem daqui que a gente está vendo é uma imagem, é uma obra né, do Richard Hamilton, um artista inglês, que é da, do, do, do, desse grupo independente né, que surge lá no, na Inglaterra, e eles vão criar essa, esse estilo né, que vai ser chamado de pop art. Então, o que é que a gente está vendo aqui na imagem? A gente está vendo uma casa no né, interior, talvez uma sala, e ele vai utilizar colagens, colagens de revistas, de jornais, alguns retoques de pintura, mas não, não, não, nem tantos. Então, a colagem é, uma, é um trabalho né, manual que é, não privilegia muito a, subjeti a subjetividade do artista, não privilegia o seu sentimento, não privilegia a sua maneira de ver né? o mundo através da pintura, por exemplo, como a gente viu nas obras do Pollock e do De Kooning. Então, o que, que reflete essa, essa imagem? Reflete é, uma visão de mundo que vai enaltecer, vai valorizar essa cultura de massa. O rádio... A, os produtos eletrônicos, a mídia, né, a televisão. A gente vê aqui no chão tem um rádio, aqui no canto esquerdo tem uma televisão, aqui tem uma mulher usando um, um, uma máquina para o cabelo, aqui, pertinho da televisão, parece, parece que tem um outro rádio. É, nas paredes tem recortes de anúncio de cinema, aqui tem um homem, né, talvez um modelo, que... É, faz uma pose, né, quase teatral para como se fosse um anúncio de algum produto. Então vai ser uma estética nova. E toda estética nova vai causar desconfortos, né, na sociedade que é, é conservadora, né? Então, no começo, né, no, no comecinho, né, da década de 50, esse esse estilo da Pop Art foi muito criticado. Aliás, foi severamente criticado, Mas a influência desse estilo vai chegar até os Estados Unidos, né, na década de 60. E lá a gente vai ter alguns artistas que vão ser mais representativos desse estilo. Né? Tem aí o Jasper Jones, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O Andy Warhol, que talvez seja o mais conhecido hoje em dia. O Rauschenberg, o Roy Lichtenstein e o Klaus Odenburg. Tem muito mais, mas eu reuni só esses para a gente ter uma noção geral do que é a estética da pop art. né? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Professor, só para ter certeza, Diga. o Andy Warhol é aquele que fez a colagem das sopas, não foi? Isso, exatamente. É, eu conheço ele. Ele é, ele é bem famoso. Eu vou mostrar uma obra dele mais à frente. Então esse aqui é o Roy Lichtenstein. Não é difícil perceber que o Lichtenstein tem um estilo muito particular, né? O que é que ele faz? Ele é, durante muito tempo ficou procurando um estilo próprio na pintura, né? Sem muito sucesso. E quando ele entrou em contato com as histórias em quadrinho é, ele, ele, se, é, ele se apropriou dessas imagens, né, das histórias e quadrinhos, e começou a pintá-las. Então, o que a gente está vendo aqui é uma pintura em tamanho grande. Né? Essa pintura aqui deve ter 1,20 um por 1,20, um mais ou menos, 1,20 um por 1,20. Um então, não é uma história em quadrinho. Ele vai pegar um quadrinho de uma história em quadrinho e vai fazer um quadro, uma pintura com as mesmas referências gráficas da história em quadrinho. Então, por exemplo, você tem uma retícula na, na imagem da história em quadrinho, ele vai reproduzir essa mesma retícula. né? Os mesmos efeitos gráficos vão ser reproduzidos pelo Liechtenstein nas suas obras. Então, aqui, a gente vê uma figura feminina, né? Envolvida aqui num numa água, né? Talvez uma, um afogamento, e ela chora ao mesmo tempo. Então, o que é que ele quer enaltecer aqui? O que é que ele quer é, que a gente perceba? Na verdade, ele está colocando, ele está fazendo uma espécie de é, fusão entre a cultura de massa, que é uma cultura efêmera, é uma cultura barata, né? é uma cultura que muita gente tem acesso, com a arte, com a arte de vanguarda, né? com a arte que está presente nos, nos museus, que está presente nos, no mercado de arte, que eram coisas totalmente separadas e agora elas estão juntas. A pop art ela vai juntar a arte erudita com a arte popular, digamos assim, a arte das massas, né? A cultura de massas, a cultura de massas vai se unir à arte erudita. Esse é o grande conceito, né, da pop art. Aqui é mais uma obra do de Einstein, essa aqui tem, essa é um pouco maior, acho que é 2 metros e alguma coisa. É uma obra grande, né? Então, é uma reprodução feita com tinta a óleo, com pincel. Né? Então, são, é uma nova é, linguagem. Ele está trabalhando aqui com a linguagem da pintura. E, originalmente, o artista que faz a história do quadrinho faz com desenho, né? Então, só que esse desenho ele é reproduzido em série com as impressões da história em quadrinho que são vendidas por um preço muito barato, né? Uma impressão barata, que saem semanalmente, né? Histórias que são muitas vezes é, fantasiosas, né? Bem, vamos adiante. Aqui é o Andy Roeb, é, talvez o mais famoso com a artista né? Dessa, desse período. E aqui a gente está vendo... Uma Uma é, uma serigrafia né uma, uma, uma gravura Que é feita com a técnica da serigrafia e O que é que o artista faz? Ele vai pegar uma imagem Vai fazer um, uma matriz E ele pode reproduzir essa matriz é, Diversas vezes Na ocasião, né nessa ocasião aqui Foi a ocasião da morte da Merle Mowron matriz né, de cinema americana é, e o, logo que ela morreu o Andy Warhol foi é, e fez essa imagem né essa obra então ele reproduz de um lado do lado esquerdo o glamour da fama né com essas cores vibrantes essas cores fortes e de um outro lado ele faz uma série de imagens é, em preto e branco mostrando inclusive as os erros de impressão que ele fez, né? Então mostra o outro lado. O outro lado da fama tem um, um lado não muito legal, né? Não, não é um lado muito agradável. É um lado inclusive que retira a sua privacidade, enfim, né? Então onde o Warhol, ele vai é, assim como o Lichten, Liechtenstein né, só que de uma outra de uma outra forma, ele vai se apropriar dessas imagens da cultura de massa e provocar uma reflexão sobre elas né? sobre essa própria cultura de massa só que no caso do Andy Warwick, ele ele adorava né? essa cultura de massas, chegar no supermercado e ver é, centenas de, de latas de feijão isso para ele era uma coisa assim uh, incrível né? estaticamente né? então é, isso, isso não era feito antes, não havia essa, essa produção em série de objetos, né, de artefatos. E isso para o Orwell foi um impacto muito grande na sua produção artística. E ele vai é, se utilizar desses elementos para trabalhar artisticamente a sua, a sua própria produção. Né? Ele levou isso tão a sério que o lugar que ele trabalhava, né, o ateliê, ele chamava de fábrica. Então é uma fábrica que produzia em série obra de arte Então ele vai utilizar do conceito da produção industrial no mundo da arte Já é uma outra, uma outra visão sobre a produção artística, né? Ele vai tentar fundir produção industrial como produção artística Coisas que eram totalmente diferentes uma da outra, né? aqui é a obra do Robert Rauschenberg aqui tem uma mistura muito grande de técnicas, tem colagem né, de jornais tem pintura, tem serigrafia muita coisa junta só que o trabalho do Rauschenberg é mais digamos assim, fechado em si mesmo certo? muito mais do que o do Andy Warhol. não tem uma uma mensagem clara né? não tem uma mensagem específica, direta uma coisa mais subjetiva. Então aqui tem uma imagem do presidente Kennedy, né, que foi assassinado, uma chave e uma mão aqui apontando um dedo, talvez uma imagem de televisão, né? Pela qualidade da, da reprodução aqui. Ou uma imagem mesmo de retirada de um jornal e misturada aqui com outras colagens, impressões e técnica de pintura também, né? Então ele vai utilizar aqui a linguagem das mídias, é, sobretudo a mídia impressa, né, o jornal, e misturar isso com a linguagem erudita da pintura tradicional. Então, é como se ele quisesse é, reconfigurar essa linguagem, né, essa linguagem da pintura tradicional, trazendo elementos da vida cotidiana, ou seja, derrubando esse pedestal que a arte ainda tinha, que era muito, muito valoroso para o expressionismo abstrato, então eles derrubam esse pedestal da arte, dizendo, olha, a arte está no cotidiano das pessoas, não está tão afastada quanto vocês estavam pensando antes, né? a arte está no cotidiano, a gente precisa derrubar essa barreira que existe entre arte e vida. E aqui uma obra do Claes Hondenborg. O Claes ele trabalha com escultura, né? Então aqui a gente está vendo uma obra, essa obra é feita em resina, resina poliéster, uma obra bem grande, está né? num parque lá na, na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E eu não sei se dá para ver aqui em cima, né, na cereja, aqui uma cereja, e aqui é uma colher, né, uma colher bem grande. E aqui em cima tem um chafariz, né, tem uma água saindo aqui de cima, e aqui embaixo, um pouco abaixo né, da, da cereja, tem a água descendo. O que é que o Claes Oldenburg faz? Ele pega elementos do cotidiano, pode ser um, um pregador de roupas, pode ser uma, uma colher, pode ser um tobogã, e ele faz isso em grandes dimensões, né? em, em espaços públicos. Então, são grandes esculturas ao ar livre que vão, digamos assim, falar a respeito desse cotidiano das pessoas. Então, né? Então, a gente estava acostumado a ver o quê antes? Que tipo de obra pública é, escultórica a gente estava vendo antes? A gente via grandes estátuas né, de figuras importantes, é, muitas vezes montadas em cavalos. Depois vai vir uma influência de novos materiais, né, na virada do século XIX para o século XX. E nessa década de 50, aí, né, 50, 60, até um pouco depois, Materiais sintéticos vão, ser, vão começar a ser utilizados na escultura, como resinas. E esses artistas pop, eles vão, eles vão é, tratar de temas que são temas banais, temas do cotidiano. interferências no espaço público é, com temáticas que são comuns a qualquer pessoa. Então ele vai tentar também, né, novamente, derrubar essa barreira entre arte e vida. Bem, aqui a gente está falando um pouquinho sobre as influências da pop-art no mundo de hoje. Bem, essas influências é, são muito grandes. E elas são perceptíveis hoje em dia em vários aspectos. Né? Na, na arte contemporânea, por exemplo, como eu falei anteriormente, né, que a pop-art ela vai ser um divisor de águas entre o que foi arte moderna e o que foi arte contemporânea. Então, para a gente tentar entender o que é arte contemporânea, a gente precisa começar falando sobre a pop art, que é ela que vai, digamos assim, estabelecer o um limite entre essas duas manifestações artísticas. Bem, na publicidade, na propaganda, a gente também vê a influência da pop art. Com essas imagens de grande impacto, imagens sintéticas, imagens que graficamente são mais mais simples, né, do que o expressionismo abstrato, por exemplo. Essa facilidade de é, leitura das imagens também vai ser muito importante para a publicidade e para a propaganda nos dias atuais. Se vocês perceberem hoje em dia é, as propagandas, né, na televisão ou na internet, elas são elas usam poucos elementos. Elas são bastante diretas, né, visualmente. Então, essa influência né, de usar poucos elementos vai ser também uma influência da pop art. É, principalmente do Roy Lichtenstein que a gente viu né, com aquela mulher tendo a influência forte dos quadrinhos, também do Andy Warhol. Né? Nas redes sociais, a gente também vê um pouco dessa influência da pop art na em algumas imagens, né, não falo nem de obras de arte, porque aí já vai para outro contexto, que seria a da arte contemporânea, mas é, essa forma de comunicação né, acelerada, essa forma de comunicação simbólica, essa forma de comunicação ah, ah, e por imagens, também é uma influência da pop art, né, também de outras outras vertentes da arte, por exemplo da Bauhaus, que vai ser uma escola alemã de design que a gente não falou ainda, mas hoje em dia no design gráfico existe a influência da Bauhaus e também da pop art né? que é o próximo tópico é a influência no design gráfico no design de produtos então é, isso vai repercutir muito na vida cotidiana das pessoas porque a pop art é uma linguagem, é um estilo que é bastante direto e bastante parecido com a cultura de massas. Então, é uma, é algo realmente provocativo para você, para que a gente, né, se pergunte: "O que isso é arte? Isso aqui se parece tanto com um, um recorte de jornal. Será que isso é arte?" Entendem? Então a a, a Pop Art, ela vai causar uma nova reflexão sobre o que é arte. É uma coisa completamente nova. Então, o mundo na década de 50 para cá mudou muito. A arte, inevitavelmente, acompanharia essas mudanças. E aqui no último tópico, no consumo e no mercado de arte. Bem, no consumo, porque a arte pop ela pode ser muito facilmente copiada. Né? Então, tem muitos artistas que pela facilidade do seu do seu estilo gráfico se se prendem a ele né se prendem a esse estilo gráfico e fazem apenas isso então tem muitos artistas inclusive famosos né hoje em dia que vão utilizar a linguagem da pop art para fazer obras que são bonitas né mas isso é, beleza não não define não define o que é arte né hoje em dia beleza não define o que é arte talvez lá na Grécia antiga isso seja válido, mas, hoje em dia, beleza não define o que é e o que não é arte. O que é o que não é arte é uma coisa muito mais complexa do que apenas beleza. E, no mercado de arte, é, vai haver uma influência muito grande né, desses artistas pop no nas vendas, nas exposições, nas grandes é, turnês né, de artistas visuais, que saem ao redor do mundo, então esses artistas têm uma forte influência cultural, porque é um estilo que é, seduz muita gente. Né? Não somente esses artistas que a gente falou hoje, mas os artistas que tentam se aproximar dessa linguagem da pop art. E no Brasil, né? quais são essas, essas influências? Eu não coloquei muitos nomes para não ficar aqui tão tão extenso, né, a nossa apresentação. Eu coloquei aqui só alguns artistas que eu até admiro. Eu até conheci aqui alguns deles, né, o Antônio Dias, conheci, o Vicky Muniz também. Os outros dois não pude, não, não, não, não tive essa oportunidade ainda de conhecer, né. É... Então, coloquei apenas quatro nomes. O Antônio Dias, o Rubens Gestman, o Vicky Muniz e o Claudio Tosi. Dessa lista, talvez o Vicky Muniz seja o mais famoso ele inclusive fez é, é, uma uma das obras dele é, é a abertura de uma a abertura de uma novela da Globo. Que eu esqueci agora o nome da novela. É, esqueci mesmo. Suave suave alguma coisa. Esqueci. É uma abertura que tem que o artista usa é, coisas que ele achou no lixo para fazer é, retrato de figuras humanas, né? retrato de pessoas. Essas pessoas são os trabalhadores que lidam com os grandes lixões do Rio de Janeiro. É, então, qual a influência da pop art aí? Ele vai utilizar desses elementos do cotidiano, da cultura de massas. Então, esse lixo produzido em escala é, mundial, isso também faz parte da nossa, da nossa cultura, né? É o refugo, é aquilo que a gente joga fora. Mas, mesmo assim, ainda faz parte dessa cultura de massas. É produzido em larga escala e é jogado fora também em larga escala. Bem, esse aqui é o Antônio Dias. Lembrando, pessoal, uma coisa muito, muito importante, certo? É, a pop art no Brasil, ela vai surgir num contexto muito específico. Qual é esse contexto? É o contexto da ditadura militar. É o contexto pós 64, né, pós-1964, até mais ou menos o ano de 85, que é o, a duração é, da ditadura no Brasil, né, e esses artistas, eles vão surgir nesse período, talvez aqui a única exceção seja o Vicky Muniz, que é mais novo, né, ele, ele nasceu, quando mesmo? Acho que foi na década de 60, então ele nasceu na ditadura, mas é, a produção artística dele surgiu, começou depois, né, bem depois. Bem, então esses artistas, né, aqui o Antônio Dias, o Gershman e o tozzi eles vão ser artistas que vão produzir nesse contexto da ditadura militar. É, que a gente nem precisa falar o que aconteceu, né? A gente já sabe, já tem uma, uma noção, aí seria uma outra aula aqui para tratar desse assunto, né? Mas, é, em outras palavras, o que é que aconteceu, o que é que esses artistas fizeram nesse período? o Antônio Dias ele vai denunciar a censura, ele vai denunciar a tortura de uma maneira uh, indireta, né? de uma maneira subjetiva. Então a gente está vendo aqui nessa obra, né? que é uma espécie de mistura entre bidimensional e tridimensional, elementos que sugerem, apenas sugerem de uma, de uma forma bem inteligente, inclusive, essa esse ambiente ditatorial brasileiro, né? então ele pega pequenas referências de um trabalho muito muito bem montado, com elementos simbólicos, né? com elementos até as cores tratam dessa simbologia desse ambiente, né? é, esse ambiente agressivo da ditadura militar no Brasil em termos, em termos culturais né? também Aqui é a obra do Gashman, do Rubens Gashman. Então a gente está vendo aqui que é, uma, é um time de futebol, né? É, não precisa nem dizer qual é o time, não é necessário, não é importante isso. Mas aí ele coloca, é, além da, da imagem do grupo de jogadores, pausando para a foto, né? Antes do jogo, ele coloca ali os super-homens e um possível placar 2x0. É, imagina, pessoal, nesse contexto aí, a gente tinha no futebol né que é um é uma manifestação cultural brasileira muito muito difundida no país nesse período da ditadura os jogadores de futebol é, muito diferente do que é hoje eles eles não tinham o mesmo status que tem hoje né mas eles eles encaravam é, os jogos de uma forma bastante bastante, digamos assim, é, heróica, né? Heróica no sentido de um heroísmo não patriota, não no sentido de, da fama, mas no sentido próprio do futebol, no futebol-arte da época, né? Que hoje em dia é bem diferente, é um contexto muito diferente dos anos 70, né? É... E aí o Gershman ele retrata na forma da na, na pintura ele vai se basear numa foto de jornal e vai é, ressignificar essa imagem né dos jogadores na pintura nesse contexto da ditadura militar certo e ele traz aqui uma um jogo de palavras né onde a gente se pergunta quem são esses super homens será que são jogadores mesmo ou são outros outros indivíduos aí não é uma obra fechada em si mesmo é uma obra que precisa do observador para para que, para que, que ela tenha o seu sentido completado e esse observador no caso especificamente né é o brasileiro desse período mas hoje em dia a gente pode trazer essa essa reflexão também né porque nós somos brasileiros nós temos essa essa história marcada no, no nosso país né nós sabemos o que aconteceu nós temos essa, essa informação também. Aqui o Cláudio Tosi. O Claudio Tosi também ele vai utilizar, aqui no caso da, a, a, da serigrafia, né? ele vai se utilizar de imagens de jornais, revistas, e aqui ele tem uma... ele faz uma, uma espécie de crítica, né no, nesse período da ditadura, ele coloca a, a uma frase bem, bem explícita, aqui no na, no quadro né Guevara é, vivo ou morto e isso era uma foi uma frase de algum algum líder político da época não lembro agora quem foi é, que falou que queria o, o Che Guevara vivo ou morto né o Che Guevara todo mundo já conhece né um líder é, cubano que lutou pela pela pelos pelo por algumas questões né do seu país na época mas foi foi assassinado e aí o Claudio Tosi, ele vai se apropriar dessa imagem né, do Che Guevara e de outras imagens também, para ilustrar um cenário, um contexto social da época da ditadura militar no Brasil. Né? E isso utilizando esses elementos da, da pop art. Então é uma influência direta aqui da pop art americana é, na, na cultura brasileira. Bem, deixa eu ver... E aqui para finalizar, esse é o último slide, aqui o vico Muniz. Né? O Vico Muniz é um artista muito mais recente, né? Ele tem uma carreira bastante consolidada aí nas últimas décadas. E aqui ele está trazendo aqui um ambiente totalmente diferente né? do que foi as duas últimas imagens. Aqui a gente percebe que não é ditadura militar, já é uma outra época, né? Aqui é ano 2000 mil 2000 em diante. Então o Vic Muniz vai trabalhar com materiais do cotidiano, pode ser pasta de amendoim, como aqui da imagem da direita, pode ser macarrão, feijão, lixo. Então ele vai, vai utilizar desses materiais, é, diamantes, açúcar, ele trabalha com tudo isso, para compor imagens. Nesse caso aqui a gente está vendo duas imagens, né, dois retratos da Mona Lisa. E o que, que ele quer dizer com isso? Uma coisa muito importante, arte, para ser arte, né no caso, o material, ele não tem tanta influência assim. Então, uma pintura, ela não necessariamente precisa fe ser feita com tinta, ela pode ser feita com, com lixo, ou com molho de macarrão, por exemplo, né? Mas outra coisa também, a imagem que está sendo retratada aqui é uma imagem consagrada da arte. Inclusive bastante desgastada né, pelo tempo, em termos simbólicos. A Mona Lisa já não representa a mesma coisa que representava no século XVI para nós hoje em dia. né? Ela representa uma coisa diferente, muito diferente hoje em dia. Então quando ele reproduz a imagem da Mona Lisa com essa pasta de amendoim, ele quer, ele quer retratar justamente que essa, essa união entre a arte erudita, né, aqui o Renascimento, como exemplo, e esse mundo da cultura de massas, é perfeitamente possível essa fusão. né? E muito mais além disso, essa imagem, digamos assim, glamourizada da, da arte, ela pode ser acessível para qualquer pessoa. Então ele faz uma obra gigantesca, né, de vários metros, retratando um catador de lixo lá do Rio de Janeiro. E essa obra ganhou o mundo, ganhou prêmios, fez, foi feito um filme, serviu de abertura da novela da Globo. Então, a arte já não tem mais esse pedestal que tinha é, décadas atrás. A gente não não, não deveria, né, inclusive a gente não deveria ainda sustentar esse pedestal da arte como técnica, como a gente é acostumado na escola. Arte como técnica, como, é, como sendo de alguém que é genial, que é alguém que tem um dom, isso não existe mais. Isso, isso caiu por terra já há muito tempo. Então, o que ele faz também aqui é se apropriar da linguagem fotográfica, né? Ele vai reproduzir isso aqui com uma projeção de, de imagem. Então, ele não é um desenhista, assim, virtuoso. Ele pega uma projeção, né? um projetor, projeta a imagem em um, um suporte, pode ser um papel, pode ser uma, uma tela, e usa o material que ele quiser para fazer uma imagem. Então, não tem nada especial nisso, não tem nenhuma aura especial nisso. A arte não tem um valor transcendental para o Vic Muniz. A arte tem um valor é, no contexto no qual ela surge. E o contexto no qual nós estamos vivendo, muitas pessoas negam, mas não dá para negar por toda a vida, né? porque seria uma grande ignorância. O mundo no qual nós vivemos hoje é um mundo acelerado pelos meios de informação digital, mas por um acelerado processo de degradação ambiental causado pelo é, pelos processos de industrialização principalmente nos países é, desenvolvidos né, que concentram grande parte dessa, dessa produção de conhecimento né? por exemplo aí eu já vou entrar no outro contexto só para encerrar aqui e a gente fazer uma reflexão no final é os países desenvolvidos conseguem produzir a maior parte do conhecimento acadêmico hoje em dia. Grande parte desse conhecimento acadêmico, né, é, é publicado em inglês, na língua inglesa. Pouquíssima coisa é publicado em português ou em francês, em espanhol até até existe uma produção maior, mas não se compara. Ao inglês. Então, artigos acadêmicos, dissertações, teses, tudo isso que é produzido é conhecimento. Mas isso não chega para todo mundo. E hoje a gente vê que a nossa sociedade é, é, é nomeada né, como a sociedade do conhecimento. Mas é um conhecimento que é exclusivo para poucos ainda. Se você pegar, por exemplo, os países africanos e ver qual é a porcentagem da população que tem acesso à internet, não chega nem a 40%. Tem países na África que menos de 3% da população tem acesso à internet. No Japão, 90, mais de 95% da população tem acesso à internet. No Brasil, nos, nas, nas zonas mais é, populosas das grandes capitais, 80%, 90% da população tem acesso à internet. Nos bairros mais ricos, por exemplo... Higienópolis, em São Paulo, grande parte da população tem acesso à internet. Cidades do Brasil é, que não são capitais, cerca de 40% da população tem acesso à internet. E mesmo assim, condições precárias, sinal fraco, rede de dados, muitas vezes. Então, não são, não são, não são, o conhecimento não é privilégio de todos ainda, infelizmente, né? Então, nesse contexto, é, a gente precisa questionar algumas coisas né nesse mundo contemporâneo que a gente vive. Porque senão a gente vai ficar alienado, sempre alienado, sempre para trás. Né? O Brasil ainda, é, a gente acha que esquece às vezes né que, a gente, que o Brasil faz parte da América Latina. Muitos brasileiros, inclusive, negam isso. né Parece que o Brasil é mais europeu do que latino, às vezes. O Brasil está na América do Sul. Tem gente nos Estados Unidos, muito mais pessoas pesquisando algo de uma cidade do interior do Brasil do que dentro dessa própria cidade. Então, o conhecimento ele está ainda muito fechado em poucas localidades no mundo. É preciso que isso mude, a gente só pode mudar isso tomando consciência do mundo que nós vivemos. né? E aí, pessoal, eu encerro essa, essa aula de hoje, né, essa reflexão também. Queria que vocês comentassem alguma coisa, é, contribuíssem aqui com alguma reflexão também, alguma observação, se eu errei aqui alguma informação, e vocês puderem me corrigir aí por enquanto, né, enquanto a gente tem tempo ainda. E queria também que vocês dessem sugestões do tema da próxima semana. E aí eu passo a palavra para vocês, o microfone está disponível. Alô? Quem falou? Ninguém quer falar? Bem, então é, eu vou tentar corrigir esse, esse problema aqui, certo? Do chat hoje E eu vou pedir que vocês, lá no WhatsApp Me passem os e-mails de vocês que eu vou acrescentar aqui na, na equipe do Teams, certo? Que vocês vão ter acesso aos materiais de aula, arquivos em PDF, links para o YouTube, para vídeos. Então vai ter mais material para vocês terem acesso, beleza? E aí foi esse motivo motivo do não funcionamento do chat de hoje. E se alguém tiver mais alguma coisa para falar, é, fale agora. <risos> e aí eu vou encerrar, encerrando por aqui, caso não tenha mais nada para dizer. Se vocês lembrarem de alguma coisa, né? Depois vocês me mandam uma mensagem lá no, no WhatsApp. Eu agradeço pessoal, todo mundo aqui hoje. Foi muito legal. É, a sugestão da pop art é bem legal também, né? Dá a gente aprender cada vez mais, cada vez, né? Cada vez uma coisa a mais. Para a gente tentar refletir sobre esse mundo meio louco que a gente vive, né? Então, obrigado, pessoal, a todo mundo. Vai estar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube para vocês reverem. Abraço para todo mundo, se cuidem e até mais.